Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais um vídeo para ajudar a levantar os peitorais, então se inscreva aí no canal, já dá esse joinha, prepara duas garrafas pet ou o seu pezinho, porque nós vamos fazer um exercício muito fácil e nós vamos precisar desse pezinho sim. Vamos lá, eu vou pegar esse peso aqui, peguei meu peso e vou fazer o seguinte, eu vou deitar aqui, você pode ter um tatame, uma toalha felpuda, é algo que você possa deitar e não se machucar, tá bom? Deitou, com as pernas flexionadas, coloca a sua cabeça, você vai fazer o seguinte ó, presta atenção, vai elevar ambos os braços dessa forma como eu elevei aqui ambos os braços e vai abrir lentamente os braços até que eles encostem no solo. Encostou no solo, volta à posição inicial. Presta atenção. Ó, desceu lentamente, deixa tocar os braços estendidos no solo e volta a posição inicial, quando chegar aqui em cima você sempre contrai seu peitoral, abriu vai segurando bem devagar, professor não estou conseguindo fazer com peso, então você larga o peso e aí você faz só com a sua mãozinha, só com o peso do seu braço, Tocou ambas as mãos sempre na linha do ombro, não é nem atrás, nem à frente, é na linha do ombro e aí você volta à posição inicial fazendo esse movimento. Esse exercício, ele é conhecido como crucifixo que nas academias você pode fazer tanto deitado, como numa máquina que você segura e você faz esse movimento abrindo e fechando. Esse exercício ele vai trabalhar bem a região do seu peitoral, vai te trazer benefícios. Claro que você não vai poder colocar cargas elevadas, porque se colocar cargas elevadas pode trazer problemas, tá bom? Principalmente para o ombro. Se você ainda é novo aqui no meu canal, não conhece os meus vídeos, não deixe de se inscrever, todos os dias estou postando vídeo e agora eu tenho um grupo fechado. Eu quero que você venha fazer parte desse grupo fechado, porque por menos de um real, menos de um real por dia, vai ter a consultoria de um nutricionista que é parceiro do canal e que nós já tivemos várias e várias pessoas que atingiram resultados reais, então assista até o final, você vai gostar. E, além disso, meu protocolo de treinamento forte, que é para você conseguir resultados rápido e de maneira natural, tá? Fica com Deus, muito obrigado por você assistir a mais esse vídeo e até nosso próximo encontro!